Tudo registrado, em papel. Muito papel. Processos por todos os lados. Em todos os andares do Ministério das Comunicações. Mas agora, isso vai mudar. É que o Minicom vai participar de um projeto pioneiro. Uma nova gestão de processos no serviço público. Tudo pelo computador. Um novo sistema vai ser implantado aqui para levar o Ministério à era digital e substituir o papel pelo processo online. O sistema vem do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas já foi implantado, por exemplo, na Defensoria Pública da União, aqui em Brasília. É um sistema livre. Por ele, é possível abrir espaço para novos processos, localizar documentos facilmente e controlar o andamento de tudo isso. Na Defensoria, os servidores dizem que deu certo. O que você levava muito mais tempo para fazer, hoje você faz mais rápido. Um processo ele, ele pode ser tramitado de forma muito mais ágil. Outro é, benefício, na verdade, que veio com, com a utilização do sistema foi a facilidade de, de, de encontrar o, o, o processo. Né? Isso é, com o sistema foi, foi uma coisa que, que, que gerou uma, uma boa aceitação do sistema. Além de tudo, a mudança deve ter impacto orçamentário. O processo eletrônico vai permitir, por exemplo, que a gente deixe de gastar por dia ou por mês toneladas de papel, economia com energia, por exemplo, de impressão, economia, economia com tôner, e o servidor, por sua vez, ganha em produtividade e em qualidade no seu trabalho. Para colocar as mudanças em prática, servidores do Ministério tiraram dúvidas sobre o novo sistema com quem já trabalha com ele e vão passar o conhecimento para quem está aqui no Minicom por meio de palestras. As novidades sobre esse assunto você acompanha pela Intranet.